Então, pessoal, agora que a gente já montou todas, que a gente já cortou todas as partes do nosso macaquinho, a gente já vai começar a montar. Vocês vão repetir esse processo que eu vou fazer aqui de um lado, vocês repetem com o outro lado. O que que eu fiz? Coloquei aqui o meu botão e alfinetei aonde eu vou querer que ele fique, na parte da frente. Então, você mede aí onde você quer que ele fique e coloque. Se você quiser um bolso, eu falei botão, gente, é bolso, tá? Se você quiser um bolso maior, fica bacana também, mas eu não tenho tanto tecido, então, não deu, tá? E aí, nós vamos pegar. Nós vamos pegar o revel da parte da frente e vamos colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, tá? Eu alfinetei aqui e aqui. E vamos pegar aqui. A parte aqui da frente aonde onde a gente vai fazer o botamento, Eu cortei aqui, tá vendo? Só que o que, que eu fiz? Eu coloquei uma entretela, porque como a gente tá trabalhando com linho, e a gente vai colocar o botão, vai fazer casinha, ou vai colocar o botão de pressão, enfim, gente. O linho, ele vai esgarçando com o tempo. Então, é bom... Eu já vou dar essa reforçada, né? Com este revel aqui que eu tô colocando. E também já aproveitei e coloquei uma entretela mais fininha... Pra aguentar bastante. Aí, eu já vou vir aqui também com o meu revel e vou colocar assim, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E eu vou alfinetar isso daqui. Aí, a gente vai a máquina e o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar a gola... Essa parte aqui, você pode fechar toda, e a parte da cava. Essa parte aqui, você vai vir e vai passar uma costura reta aqui, olha, desta maneira, até aqui assim, tá? Depois, a gente vai virar tudo isso daí, pra ele ficar tudo embutido. Vamos pegar a parte das costas. Vocês viram que eu cortei, então, uma alça aí, né, que esse macacão ele precisa da alça... Eu acho que eu cortei até grande. Depois que eu medir certinho e cortar certinho, eu passo a medida pra vocês. Mas eu acho que eu cortei muito grande. É, então, eu cortei, olha. Passei uma costura na overlock e virei passei no ferro. O que que eu fiz? Lado direito do meu macacão. Peguei aqui o revel das costas. Já coloquei a alça aqui, porque a gente já vai fechar também. Então, você vai vir aqui e vai fechar o que aqui? Vai fechar a parte da cava... Fecha aqui em cima já, que já vai estar já colocado, tá? Tem que estar tá colocado já a sua tira. E essa parte aqui você pode fechar. Vai ficar tudo embutido. Fez tudo isso, aí a gente vem aqui com a parte da frente, que já vai estar toda costuradinha. E coloca o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí você vai passar uma costura pela entreperna. E pela lateral, olha, fechando aqui o seu macacão. Esse processo aqui vocês vão repetir com o outro lado que é idêntico, tá certo? Então, agora a gente vai a máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora, que a gente já montou as duas partes, ó, eu desvirei aqui, olha, fica dessa forma. Vou cortar essa linha. Tá vendo? Ele fica tudo embutidinho por dentro. Ah, eu não tenho, eu não troquei a linha do overlock, tá, gente? Se vocês trocarem e colocarem da cor, fica, seria ideal, né? Enfim, vamos lá. Vamos pegar aqui um lado, deixar do lado do avesso e o outro lado do lado do direito. O lado que está do direito, você vai vir aqui, que agora a gente vai fechar o cavalo. E vai colocar aqui, olha, do lado, dentro, ó, dentro desse lado, deixando sempre o quê? Lado direito do tecido com lado direito do tecido, certo? Aí, você vem aqui, ó, coloca, ó, costura com costura, coloca um alfinete aqui. E agora, a gente vai fechar o nosso macacão assim, olha. Você vai vir aqui, ó, vai passar uma costura, ó, fechando todas as costas até aqui em cima. E quando chegar aqui na frente do macacão, não, né, gente? Porque aqui a gente tem essa parte aqui do transpasse. Então, aqui, vocês vão fechar só até aqui, ó, só até onde a gente costurou, tá? Então, você vem aqui e alfineta aqui, que a gente só vai fechar até aqui, ó, que é onde a gente costurou, tá? Tá? Só ir pra máquina passar uma costurinha reta, e aí, eu volto pra gente dar continuidade. Se você já quiser fazer a barrinha dele, já pode fazer, ó, só dobrar duas vezes pra dentro, ó, e passar também uma costurinha reta, já dá pra fazer a barrinha, tá? E aí, a gente volta pra colocar o ilhós e os botões. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final. O que que eu fiz? Coloquei aqui, olha, o ilhós, tá vendo? Eu não tinha ilhós maior, então, eu coloquei esse pequenininho mesmo, e aqui na frente, eu acabei colocando os botões de pressão, porque, gente, eu não tinha... Eu queria colocar os rosas aqui, o botão rosa de casinha, né, que é como da foto aí do macacão. Só que eu não tinha a quantidade, eu tinha apenas quatro botões, não ia dar, tá vendo, pra colocar nessa parte toda. Eu não tinha nenhum botão que ficou legal aqui a cor, então, como eu não tô saindo de casa... Né? Por conta da quarentena ainda, a gente está evitando de sair, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei esses botões de pressão. Até que combinou, porque é da cor do ilhós, olha. Então, ficou até que legalzinho, tá? Super simples de fazer esse macaquinho aqui. Na verdade, eu não sei se ele é macaquinho. Eu acho que isso daqui é uma salopete, tá? Porque é pra você usar com blusinha por baixo, então, eu acho que é salopete. Deixa eu mostrar as costas. Ó, as costas ficam um pouco mais cavadinhas, Tá? Aqui também, e aqui você ajusta, né? Aqui você tem essa opção de ajustar, colocando aqui para baixo, para cima, sabe? Você tem essa opção por conta desse ajuste aqui da, da parte do ombro. O molde está disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês em um próximo vídeo.